E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Fitoenergética. E hoje você vai descobrir cinco forças ocultas da camomila que você ainda não conhecia. A gente vê a camomila por aí, tão inocentezinha, nossa, que planta bonitinha. Mas ela tem um poder oculto capaz de transformar a sua vida para sempre. Então fica comigo para você descobrir já já. Solta a vinheta, pessoal! A camomila, assim como outras plantas, é muito popular em vários lugares do mundo. E as pessoas olham para essas plantas como ah, um chazinho, um temperinho, as pessoas veem assim, né? a maioria delas. Mas quem conhece a fitoenergética sabe que o reino vegetal carrega uma força capaz de sanar qualquer mal. O reino vegetal é capaz de equilibrar todo o ecossistema através dos poderes ocultos das ervas, das propriedades fitoenergéticas das plantas, que nos ajudam a equilibrar as nossas emoções e com a camomila não é diferente. A camomila é uma planta que atua no terceiro chakra, terceiro chakra também conhecido como manipura ou terceiro só um pouquinho <risos> uma coisa no nariz. O terceiro chakra tem outros nomes também em sânscrito é manipura. Aqui no Brasil é muito popular, né, como plexo solar. A questão é que ele fica bem na região do nosso umbigo e é um centro emocional muito importante. Ele é chamado também de corpo mental, como se fosse o cérebro que funciona no mundo inferior, o cérebro de baixo, o estômago. Então, a região do estômago ela é muito sensível a sentimentos intensos e são chamados também de viscerais. Ah, é uma coisa visceral, é uma coisa do fígado, é uma coisa do estômago, é uma coisa do baço, do pâncreas, né? É uma coisa vinculada ali àquela região. E aí, a úlcera, né? Que é uma doença que acontece no estômago, tem o nome de úlcera nervosa. Então, gente, todos esses sentimentos muito intensos que se passam no terceiro chakra, eles são amenizados pela camomila. E você deve estar se perguntando, tá, mas o que, que acontece ali no terceiro chakra? Que tipo de sentimento que tem conexão com esse ponto de energia? Raiva, medo mágoa, ódio, tristeza, irritabilidade, uh, que é mais alegria, excessiva, euforia, paixões, obsessões, paixão no sentido daquela paixão obsessiva, que a pessoa fica cega, obsessão, compulsão por consumo, compulsão alimentar, outros tipos de compulsão, pânicos, fobias, tudo isso se concentra na região do estômago. Então, quando as pessoas ficam nervosas, elas dizem, nossa, recebi uma notícia, foi um soco na boca do estômago. Então, as pessoas referem isso, muitas vezes sem refletir, muitas vezes sem pensar no que, que isso significa para o nosso organismo. O próprio Aristóteles chamava essa região de corpo irascível, que é onde a ira era depositada. Né? Era o lugar onde a ira se processava. Então, as pessoas muito bravas, muito raivosas, tendem a ter problemas nessa região do estômago. E a camomila atua justamente nessa região, ajudando a ter mais equilíbrio e a amenizar essas questões densas. Você pode usar a camomila como chá. Você pode ter um pezinho de camomila plantado num vaso, que ela vai ajudar você nessas questões, se ela ficar perto de você. Você pode usar de várias maneiras que você intuir, que você achar, mas a camomila, ela é, como dizem por aí, um santo remédio para esse tipo de emoção densa. Então vamos ver cinco coisas que a camomila faz por você. Então a camomila ajuda a eliminar a raiva, o ódio e as mágoas. Raiva, ódio, mágoa são coisas diferentes, né? Raiva é uma coisa muito de momento que a gente sente quando alguma coisa saiu do nosso controle ou então que não atendeu as expectativas que nós tínhamos sobre isso. Aí a raiva se processa e é muito comum que a raiva afete né, o fígado e o estômago. A raiva afeta muito esses dois órgãos, né? O ódio é, já é algo assim como se fosse uma raiva cristalizada. É algo mais processado, que passou mais tempo e a pessoa continua sentindo aquela raiva até que ela vira ódio. né? E mágoa é como se fosse um rancor, alguma coisa que você guarda com relação a algo que aconteceu ou alguém que não te tratou da maneira que você esperava, né? Expectativas, sempre as expectativas. Então a camomila ajuda a reduzir né, os efeitos e até eliminar a raiva, o ódio e as mágoas que você carrega há muito tempo a também ajuda a recuperar a esperança e saber perdoar. Então, como ela elimina a mágoa, a mágoa dá lugar para o perdão. Você aprende a entender que aquela pessoa que fez algo ruim para você, na época que ela fez, ela não sabia o que ela sabe hoje. Ou talvez você fosse maturo naquela época, a pessoa também não tinha maturidade para lidar com aquela situação e aquilo que aconteceu com você serve de aprendizado hoje e aí traz esperança para que você construa um futuro melhor, então a camomila ajuda nisso. terceira coisa, então, que a camomila faz por você, ela ajuda a eliminar o medo e a falta de fé, porque o medo também se processa nessa região. Então, ajuda a eliminar o medo, a falta de fé, de não acreditar mais né, que seja possível encontrar uma solução. A camomila ajuda a eliminar. Ela também ajuda a gerar otimismo e eliminar o estresse emocional. Né? Então, ela, além de gerar otimismo, deixar você mais motivado para a vida, ela ajuda a eliminar esse estresse emocional que muitas, muitas vezes se apresenta para nós. E a camomila também ajuda a acalmar e relaxar em casos de nervosismo e hiperatividade. Olha só tudo que a camomila pode fazer por nós. E aí, você vai continuar vendo a camomila como uma simples plantinha, um temperinho, uma ervinha, um chazinho. Ou você vai começar a enxergar a camomila como uma heroína, que pode transformar a sua vida para sempre e ainda evitar que você venha a ter problemas digestivos no futuro. Como que você vai ver a camomila a partir de agora? Então é isso que a fitoenergética faz. Ela nos dá uma nova ótica sobre a natureza, sobre o poder das plantas e sobre aquilo que as plantas podem fazer por nós e pela nossa saúde. Certo, gente profunda? Te espero no nosso próximo vídeo, então aqui no canal da Fita Energética. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.